não tem ideia como que a gente está feliz, a Onda Solidária está feliz de estar tá recebendo vocês aqui. É, então, já estou há alguns anos na Onda é, e agora, graças a Deus, a gente está conseguindo começar o projeto com o Vôlei. Eu como mãe, né no momento de pandemia, tão difíceis as crianças em casa, sem nada para fazer, e, hoje em dia, com uma vacinação já avançada, eu acho importante a volta do esporte, incluir as crianças nesse mundo novamente, tornar elas mais ativas. Eu acho importante o projeto social, que dá oportunidade às crianças também. Quando eu tinha a idade desse pessoal, 11 anos, eu comecei a fazer vôlei. Só que aqui não tinha. Então eu tinha que estar sempre que me deslocando para outra cidade, para poder querer um futuro, querer... Essa é, é vida atlética. Então, desde o início, na, nas conversas aqui com o Ricardo, a gente teve o desejo de, de ter esse núcleo, que aí é também um objetivo do JF Vôlei, de poder levar é, o, a prática do voleibol a crianças que não têm acesso a, a essa modalidade. É um projeto muito importante aí para mim e para as crianças também, um aprendizado que vai ser, eu vou levar para a vida, não só como matéria, mas como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 e sejam bem-vindos ao nosso sonho vamos fazer a diferença e praticar muito forte. saudações solidárias